Partidos podem receber doações em depósitos identificados em sua conta bancária? Isso não. Não é assim a pergunta. Partidos podem receber doações em depósitos identificados em sua conta bancária? Isso não pode ser feito só por transferência bancária, não, né? O que ele quer perguntar aqui é o seguinte... Depósito identificado na prestação de contas, ele pode ser feito, aquele depósito que não é por DOC, não é por TED, não é por cheque nominal e cruzado, é feito em dinheiro, esse depósito identificado em dinheiro, ele só pode ser feito até R$ 1.064,09. Valores iguais ou superiores, a R$ 1.064,10 só podem ser feitos por transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. Isso não é só para as campanhas, isso está também na 23.604, é obrigatório. Se não me falha a memória, artigo 8º, parágrafo 3º, dê uma olhada depois lá.